Tudo bem? Aqui é o René Ricardo E eu tô gravando esse vídeo é, Para te dar um, é, Para te dar assim é, Algumas dicas é, De como vender produtos Da Sky tá? É, eu fiz um vídeo anterior Que provavelmente deve estar é, Desse lado aqui Ou aqui embaixo Eu vou deixar, se não tiver aqui em cima Eu vou deixar o link na descrição Que é como revender é, como cadastrar e revender produtos da Sky tá? Que é um, é um vídeo de muito sucesso Que tem me é, ajudado bastante no meu projeto digital E eu é, quis gravar mais um vídeo Para mostrar às pessoas como é possível revender produtos da Sky tá? Como que funciona isso? Existe uma é um site uma empresa chamada reluz é né? e essa empresa é daqui de são paulo da de mogi das cruzes e ela trabalha com cadastramento de pessoas para revender vender ou revender produtos da sky como por exemplo é, as antenas da sky ou vender o serviço da sky ou vender é, também aqueles receptores da Sky. Tudo isso você só consegue sendo cadastrado com pessoa com a Sky, direto com a Sky. Porém, existe uma dificuldade muito grande de você tentar fazer esse cadastro direto pela empresa, porque eles lá são muito restritivos, né? Então, mas a Reluz já é uma empresa afiliada à Sky, né? E ela tem um curso, certo? E esse curso ele tem alguns modos onde ele ensina como cadastrar e como você pode revender os produtos da Sky mostrando passo a passo quais são esses, esses, esses produtos, as suas vantagens e desvantagens e como você pode trabalhar oferecendo o melhor serviço para a Sky. E assim que você terminar o curso, que é, é, é muito rapidinho esse curso, fazendo esse curso. Você então pode cadastrar diretamente, aliás quando você é, adquire o curso, né, você já pode se cadastrar diretamente com a Sky, porque aí você está fazendo é, o seu curso de gerenciamento de Sky, né, e aí você pode então já estar habilitado a trabalhar com os produtos da Sky, isso é muito interessante. É, então é, essa seria uma forma bem legal de você trabalhar hoje nessa crise que nós estamos né, De trabalhar com produtos da Sky que, são, que tem um nome forte no mercado né, Que afinal Sky, né, TV por assinatura é Sky e, Então você pode trabalhar com os produtos da Sky com bastante aceitação Todo mundo quer, ter, quer trabalhar com a Sky E oferecendo serviços, antenas, é, receptores isso pode ser bastante interessante se você isso não importa se você já tenha um negócio firmado né? já tenha uma loja ou não ou se você está começando nesse ramo agora porque o curso vai te habilitar a trabalhar com produtos da skype tá bom se você ficou interessado achou interessante quer se aventurar nesse nesse, nesse mercado eu vou te deixar o link aqui embaixo de como cadastrar e revender produtos da Sky Você vai entrar no site da Reluz E no site da Reluz Você então vai ter todas as informações Para se cadastrar, tá ok? É isso aí, um forte abraço E até mais